Bye. Mm -hmm. Round one. Fight. E aí pessoal, que eu falando, Estou jogando na Casual Estou jogando com a Lucia Enfrentando o Bird Continuando a série e testando personagens A Lucia é uma personagem do Final Fight 3 Ela é a policial conhecida como a Lulu e eu tô vendo aqui que eu não pegando ela. Que veio o Bird. Vamos ver como que vai ficar o jogo aqui. Quem joga com ela, comente aí, por favor, nos comentários. Hum, eu acho que o pessoal não joga muito com ela, não. Não tive muito o que fazer ali naquele... <risos> O um animal roubo, gente. Tá difícil aqui. Vou ficar dando esse Hadouk com o pé. E ele lasca com essa lata. Toma! Foi bonita a minha jogada ali. O eu deixou de fazer meu golpe. Coitada de mim. Nossa! Aí, meu meu sacrifício para jogar para outro lado não, não é <risos> não, não, não, não, calma tá eu vou ficar aqui perto. puxa vida olha o que que ele foi dar também postaram tá, um e jogou lá do outro lado esse negócio Vai dar pra lá poder Mas eu tô dando <risos> Mas olha, tô Quem joga com ela, gente? Comente aí pra Os golpes dela foi fazer? Vou ter que bater E ir para trás Então vamos lá Olha, não deixou nem sair Eu chorei o que é ali A farofa sozinha E me lasquei Puxa vida Aí não há quem inventa Desse <risos> jeito Uhum. O cara tá doido, dando. Tá ganhando ali sozinho. <risos> Vixe, beijo. Olha aí, meu pé pra você. Só de... então. ele um pouquinho. Fica dando isso aí, então. Tó. Até a corrente leva. Ah, me deu um eu preciso fazer alguma coisa, Vamos pra lá. Eu gosto sair desse jeito. Vá pra lá. Não. Não, e ele joga essa latinha e vem andando. A latinha tipo, protegendo eles, me habitando, que a latinha apavora dele. E cai aí, aí pelo menos uma, uma, uma. Soldier. Final round. Fight. Toma em minha perna. É errado que do pé. Vai. Vai. Eita! Ele ele, então, tá vou, o cara tá lutando sozinho <risos> <risos> Ai, <ficou. risos> te, te, te aqui. Mas ele ficou. Que disputou aqui a situação. Vai parar. <risos> Isso! Uh! <risos> Pelo menos uma. Você <risos> ganha. Agora não desistimos, vamos lá! Final! Então, é continuar a mesma jogada, bater de longe? Não, meu golpe! Não. Uh! Sai! Como aí, meu águas vai pra lá Olha Eu tenho que olhar pra chancar dessa latinha. Que isso? Coitado das canelas da menina, meu Eu bato aqui, fica defender Para de defender Ai, até... É, pra mim aqui que ele tá de raio. Tem que bater, fica assim, ó. Doido é foda. Meu, eu vou continuar assim. Gente, que bobo! Toma! Ai, vai tudo! Por uh, Não foi! Ai. Ah não! Não acredito! Uh. Ah, mas valeu, né?